Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Primeiro um maluco, completo, completamente maluco, ideológico uh, e absolutamente autoritário. Então com este homem nós vamos mudar o Brasil. E desculpe aqui uh, os petistas, também não será com Lula, porque eu não acredito, monarque, uh, e desculpa, eu não quero ser desrespeitoso com ninguém, mas para mim os fins não justificam os meios. Você não vai dizer para mim que você pode roubar o dinheiro público porque você está ajudando os mais pobres. Você tem que ajudar os mais pobres sem roubar o dinheiro público. Sim, com certeza. Eu também espero que não aconteça essa dualidade é. de merda. Mas esse lance que tu falou do, do, do Fernando Henrique aí, que ele guiou, pá, não sei o que, beleza, é, durante o período dele foi mesmo, mas eu não, não. gosto de pensar num salvador da pátria, é, cara. Eu também não foi isso que trouxe o Bolsonaro. É. E eu não gosto de ficar falando assim, ah, foi eu o presidente com vocês. que fez isso. Não foi o presidente que fez isso. Foi a, a, a sociedade evoluindo, a tecnologia. Pô, o telefone ia mudar, o Steve Jobs ele ia